Olá, muito boa tarde pra você. Acabou a moleza, hein? Ainda bem, tô de volta aqui pro nosso Globo Esporte. Macareca bronzeada, feliz da vida. Ó, vou mostrar. Gols dos estaduais, tem o Fluminense cheio de reforços, cada um com um estilão diferente e, claro, que tem NBA. Tava com saudade de falar esse negócio também. E o Flamengo, hein? Então não fez nenhuma contratação no mercado, mas tá se esforçando pra segurar peças importantes do elenco, uma delas, Andreas Pereira. Perta daqui, pressiona dali e a verdade é que a bola do Andréas Pereira precisa ser calibrada para 2022. A temporada passada não terminou bem para ele. Esquece essa história de punir o Andréas porque errou contra o Palmeiras, isso não tem nada a ver. O Flamengo tem que pensar em não punir assim si mesmo. Depois da decisão da Libertadores, o Andréas usou as redes sociais para pedir desculpas pela falha que decidiu o título para o Palmeiras. No jogo seguinte à final, ele recebeu o apoio de torcedores e jogadores no Maracanã na vitória contra o Ceará pelo Brasileirão. O agradecimento estampado no gesto do Andréas. Em 24 jogos com a camisa do Flamengo, o Andréas deu uma assistência e fez cinco gols. Lá vem o Flamengo, com o Andréas, com o Gol! Na vitória contra o Juventude no Maracanã, no último brasileirão, ele acabou com um jejum de três anos do clube, sem marcar gol de falta. Gol! de empréstimo do André Pereira vai até o dia 30 de junho. O Flamengo e o jogador pretendem ficar juntos por mais tempo, mas tudo vai depender da negociação com o Manchester United, dono do passe do meio campo. A proposta do Flamengo para ficar em definitivo com o Andrés é de 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais bem abaixo dos 20 milhões de euros estipulados na cláusula do contrato. Mas então, por que os ingleses aceitariam negociar por um valor menor? É que o vínculo do Andreas com o Manchester não é muito longo. Termina na metade do ano que vem. O Andreas é um jogador que cabe no Flamengo. Bom jogador para o Flamengo. Mas não pode valer 130 milhões de reais. Aí não dá. Seguinte. Mas é BBC é é, falando disse, em milho. Disse alguma coisa, mas não disse nada, mas talvez disse alguma coisa, depende, do, depende da sua perspectiva. Tô sentindo um cheirinho de café aqui no estúdio, que é uma coisa espetacular, pelo amor de Deus, hein? Tá aqui, ó. O Flamengo é um clube diferente, disse o Márcio Cruz, empresário do Everton. É claro que ele gostaria de jogar pelo Flamengo. Um retorno ao Brasil tem um peso muito grande nesse momento, na carreira dele. É uma faca de dois gumes, ou como diria outro, uma faca de dois legumes. Entrevista pro jornalista Júlio Vicente Miguel. Mateus, Vicente Matheus, Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. O mesmo presidente não que contratou o Biro Biro, dizendo que tá chegando um jogador aí, um tal de Lero Lero. <risos> é o seguinte, prof. É uma faca de dois gumes. A gente tá falando muito pro Flamengo, né? Pro Flamengo é legal, pro Flamengo é bacana, a reposição, lado do Michael, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Agora, pro Cebolinha, que... Vi... Pensava no Benfica como uma porta de entrada ali na Europa para coisas maiores. É um passo atrás? Jogar no Flamengo é demais, hein? Mas é, na perspectiva de carreira é um passo é, atrás? Esse é o outro gume. <risos> esse é, outro esse é o outro gume dessa faca que pode cortar o Cebolinha, né? Tem essa peixa do jogador que veio da Europa sem dar certo. É isso que tem que ser pesado. Eu acho que é isso que o empresário colocou. Flamengo? Poxa, quem não gostaria de jogar no Flamengo? Mas em que condição? Vindo de baixa da Europa, Cebolinha viria mais ou menos com aquela cara, nem tanto quanto um Gabigol, porque o Gabigol nem, praticamente nem jogou. Né? Mas pensando de uma maneira mais ampla, seria outro a voltar para o Flamengo como o Gabriel, como o próprio Pedro. Isso profissionalmente, para o jogador, pessoalmente, isso seria muito ruim. Ele teria que reconstruir tudo de novo e dentro do Flamengo com maior dificuldade... Para alcançar novamente os holofotes europeus. Tá para o deu certo, Gabigol, tem prof. Que... Pro Gerson deu certo, hein, prof? Para o Gerson deu certo, para o Gabigol uma hora vai dar também. É inevitável que o Gabigol volte. Mas é aquele negócio daquela música, né? Começar de novo e contar comigo. Eu acho que esse é o outro gume que o empresário coloca. Agora, parabéns, hein, William? Você plantou essa cebolinha e essa cebolinha está dando... <risos> Você está, está pegando essa cebolinha que você, que você plantou aqui, hein? Foi, foi o William mesmo, eu estou de prova. Coisa foi... indo, coisa Ô, tá foi indo. Foi ele ele vai, ele, ele vai conseguir placar o cebolinha. dessa plantação. Você vê que hoje eu, eu, eu plantei o Allan Kardec, né? Você vê que hoje tem, um, tem um, né, uma sugestão. Uma sugestão de Allan Kardec no Botafogo. Está plantando boas coisas. Não é? Agora a gente está com essa sugestão do cebolinha, ainda está repercutindo ali. Mas não era uma boa, não? Porque no Benfica a coisa não está não tá dando liga. Não está dando liga. Não Falta. é uma boa, não? É uma boa para o Cebolinha, num primeiro momento, porque o Cebolinha é cotado para jogar a Copa do Mundo. Eu não descartaria o Cebolinha nessa concorrência no ataque. Ele já se provou com o Tite, fez uma Copa América muito boa em 2019, jogador já conhecido, tem características interessantes para jogar na seleção. E se ele tivesse o objetivo de carreira, de disputar uma Copa, é melhor vir para o Flamengo do que ficar no Benfica, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Porque lá é disputa por espaço, num lugar ali que o jogador está tá sob dúvida. Você vem para um ambiente novo, num lugar em que ele tem garantia de que vai jogar. E não precisa nem ser como titular. Num primeiro momento ele pode ser ali, até pegar espaço no time, um reserva, mas que vai ter muitos minutos. Acho que e... o time convocaria um reserva? não. Não, não reserva, mas ele tem totais condições de ganhar a posição no, no Flamengo, pelo jogador que é. Para mim, é, poderia acontecer até no curto prazo. Se ele jogar a bola que já jogou no Grêmio, tem condições de ser titular do Flamengo, desbancar um Everton Ribeiro, botar uma pressão no Bruno Henrique, isso daí pode acontecer.